E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a determinar uma fração comparando com a sua fração equivalente. Por exemplo, Vamos dizer que eu tenho aqui a fração 3 quartos e que queremos descobrir uma fração que seja equivalente e que tenha denominador 8. Ou seja, essa fração é igual a quantos oitavos? Bem, nós podemos começar representando esse numerador pela letra y, isso porque nós não conhecemos ele, e o que estamos dizendo aqui é que 3 quartos é igual a y sobre 8. Ou seja, qual deve ser o valor de y para que essas duas frações sejam equivalentes? Antes de prosseguir, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Primeiramente, nós devemos representar geometricamente a fração 3 quartos. E como podemos fazer isso? Simples, nós desenhamos um retângulo, dividimos ele ao meio e, depois, cada metade dividimos ao meio, ficando com quatro partes iguais. E aí, pegamos três partes que eu posso pintar para ficar melhor de visualizar, e como podemos pegar esse mesmo retângulo e dividir em oito partes iguais? Simples. Nós desenhamos o retângulo e dividimos em quatro partes iguais, e cada uma dessas partes nós dividimos ao meio, ficando com oito partes iguais. E aí, cada uma dessas partes representa um oitavo. E aí eu te pergunto, quantas partes daqui vão ser equivalentes ao 3 quartos? Você pode resolver isso visualmente. Note que essa parte é a mesma coisa que pegar esse 1 oitavo mais esse 1 oitavo. Portanto, 1 quarto é igual a 2 oitavos. Já o segundo quarto é igual a esse 1 um oitavo mais esse 1 um oitavo. E essa outra parte é igual a essas duas aqui. E quantas partes de 1 um oitavo tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, isso aqui é igual a 6 oitavos, e como as frações são equivalentes, significa que o y é igual a 6. Ok, vamos fazer mais um exemplo? Bem, aqui nós temos dois círculos, sendo que esse primeiro está dividido em seis partes iguais, o que significa que cada uma parte dessa aqui representa 1 sexto. E esse segundo círculo está dividido em três partes iguais e, com isso, cada uma parte representa 1 terço. Mas note que nós temos uma, duas, três e quatro partes pintadas, o que significa que essa fração representa 4 sextos. E aí eu quero te perguntar, quantos terços equivalem a 4 sextos? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder sozinho. Como eu desconheço o numerador, eu posso chamar de x. E aí, essa fração vai ser igual a x sobre 3. Ou seja, o que queremos saber é 4 sextos é igual a quantos terços? Observe que essa parte aqui representa um terço, e se você comparar as figuras, você vai ver que é exatamente igual a essa parte aqui da figura de cima. E para isso ficar melhor de ver, você pode até dividir esse desenho. E, com isso, esta parte é igual a 1 sexto e esta aqui também. Ou seja, 1 terço é igual a 2 sextos. O que eu quero dizer é que este 1 terço é igual a esses dois sextos. E note que, se juntarmos esse 1 sexto com esse 1 sexto, nós vamos ter outro 2 sextos. E isso quer dizer que vamos ter outro 1 terço. Eu posso até juntar as duas partes que estão em azul, e aí você pode ver que essas duas partes de 1 sexto são equivalentes a esta parte de 1 terço. E, com isso, essa parte pintada, que é 4 sextos, é equivalente a 2 terços. O que quer dizer que o x é igual a 2 e 4 sextos é equivalente a 2 terços. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!